E aí, moçadinha, vamos falar desse bagulho que tá na minha mão aqui. Barato é esse aqui, cara. Câmara fotográfica profissional, tá? E vamos começar a entender essa, esse baratinho. Quais são as duas partes básicas dela? Objetiva, que todo mundo chama de lente, né? Não sei porquê, mas eu sei, na verdade. Depois eu vou explicar pra vocês. Mas a gente pode chamar de lente, mas eu vou estar chamando normalmente de objetiva, tá? E o nosso corpo da câmera, tá? Que sem objetiva... É um peso de papel morto, não serve para nada, tá? Então vamos começar a melhorar isso aqui e entender essas duas partes. A lente, ela tem um encaixe no objetivo e a gente vai ver que lentes diferentes podem ter encaixes diferentes em câmeras diferentes e marcas diferentes, tá? Vamos fazer um negócio bem bacaninha para vocês entenderem, porque a ideia aqui é vocês entenderem desde o início, tá? De quem não sabe a diferença de uma câmera fotográfica para um forno de microondas, tá? Me aguarda aí que eu vou trazer mais dica para vocês, hein?